O que nós precisamos é do fortalecimento do batalhão escolar, nós precisamos que eles estejam do lado de fora da escola protegendo os nossos estudantes. É nesse percurso da casa para a escola que acontece. Dentro da escola nós não temos marginais, não temos bandidos, nós temos uma comunidade escolar. da forma que foi feita essa militarização das escolas, que eles estão chamando de gestão compartilhada, foi de forma arbitrária, desrespeitosa com a comunidade escolar, com os professores. Eu nasci de criar... não ficou fechado, não ficou definido aqui essa militarização da escola e pelo pelo apoio de toda a comunidade eu percebo que isso não vai passar. Nós queremos não uma ditadura, não uma imposição, vai ser uma consulta popular e que a comunidade seja ouvida.